Você é um homem que vale a pena matar Pois vai ter uma morte lenta E aí pessoal Eu estou enfrentando um vagabundo Nas piadas. O vagabundo gosta de ficar jogando E ficar dançando com as castanholas dele para encantar E tirar a minha atenção meu, o cara ele pula. Vai pra lá. Fica quieto. Meu, esse golpe dele é muito difícil. Porque às vezes a gente não sabe se ele vai por baixo, por cima. Fica aí girando, fazendo doido. O que, que você tá esperando aí? Ah! Vai jogar. Vai jogar a florzinha. Eu vou dar meu combo. Tchau, amigo! Round two Fight. Bom, agora ele, ele, ele tá vendo que eu não tô brincando. <risos> eu adianta jogar sua flor, não que eu. Amor, amor a gente não tem, não. Tá pro show. Tio amigo, agora eu já fui sua vida. Adeus! You win. Ó, oh, subi de liga de novo Que comemoração é é E vou resumir com duas palavras Parabéns Obrigada, ah, obrigada, obrigada <risos> Que isso Round one. Fight. Vem uh! Veio por cima. Ah, eu vou tirar essa sua garra. Eu quero ver o que você vai usar. Vai, fica indo pra trás, porque eu não tô chegando perto. Eita. Que bobo, Vai calar. Aqui. Oh, e ainda acertou. Eu achava que tinha terminado. Ah, então você vai ficar com essa garra. Eu vou. Quer ver que eu vou tirar de você? <risos> Deixar pelado. Leitura! Round two. Vai vagabundo! Eu tô chegando perto de você. Vai daqui! Ah, amigo, agora já não foi! Recetinho da vovó! Não deu! <risos> Eu vou ficar aqui esperando, já que você não... não faz nada. Oh, meu Deus. Para de ficar pulando. Vem, meu filho. Eu tô ganhando. Eu vou ficar aqui. Eu não ou não <risos> tchau amigo <You risos> e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau